Vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa, você anda confundindo nomes, esquecendo das coisas, confundindo com coisas simples do seu dia a dia? Fica nesse vídeo que eu tenho uma solução simples e prática para você, porque essa planta ativa a memória em segundos e hoje a gente vai falar sobre isso. Se você não me conhece, meu nome é Luiz Mourão, sou professor de fita energética aqui nessa luz da serra e eu quero te dar as boas-vindas, né? A esse vídeo onde a gente vai falar sobre memória. Antes da gente falar sobre o que, que você pode fazer para ativar sua memória, rapidinho, o que, que atrapalha sua memória, o que, que atrapalha é, você se lembrar das coisas. Porque mais importante do que a gente limpar é não sujar. O que, que adianta eu te dar a solução para a memória se você tiver no comportamento que vai acabar com a sua memória, entendeu? Então, rapidinho, só para a gente estar tá nivelado, a gente falar a mesma língua. O problema de memória acontece, gente, pelo seguinte porque a gente pode ter muita alteração de sono, ansiedade, falta de nutriente, pode ser uma questão de alimentação, mas, mas mais importante que isso, estresse e depressão. Estresse é um excesso de cortisol produzido nas nossas glândulas suprarrenais, as glândulas que ficam ali perto dos rins. E o cortisol é o hormônio do estresse, e quando a gente está estressado, a gente está focado nesse momento aqui agora, e a gente está querendo resolver um problema, a gente está fora de uma situação de equilíbrio, e daí esse estresse que a gente está passando é porque a gente está sendo cobrado por algum motivo. Ou alguma demanda física, eu tenho que fugir de algum predador, eu tenho que fugir de alguém que está me atacando, eu ter que fugir de alguém que está tá vindo atrás de mim, seja fisicamente ou emocionalmente ou no comportamento da pessoa. Quer ver uma coisa? É, você está num ambiente de trabalho muito competitivo e você vê uma pessoa indo atrás de você, te provocando, te fazendo apontamentos, jogando indireta... E daí a gente fica estressado porque a gente vê que a gente está sendo atacado. Então por mais que a gente possa desenvolver equilíbrio emocional, mental, o estresse acaba que nos atrapalha. E se a gente não lida com o estresse de uma forma equilibrada e que a gente não sofra com isso, então a nossa memória pode ser prejudicada. E sem falar da depressão. Por quê? A depressão é um excesso de passado nesse nosso tempo presente. A depressão faz a gente ficar remoendo fatos passados Sabe aquele povo que vai tomar banho? É possível ter acontecido com você, com certeza já aconteceu comigo mais de uma vez. Que é o seguinte, a gente vai tomar banho, aí fica vindo aquelas aquelas discussões que a gente já passou, e daí a gente fica revisitando aquela discussão, e a gente começa a pensar assim, ah, fulano falou tal coisa, eu deveria ter falado assim, aconteceu tal coisa, eu deveria ter agido de tal coisa, de tal forma. Aconteceu assim, assim alguém me falou tal coisa, eu deveria ter respondido, ou não eu deveria ter respondido aquilo. A gente fica revisitando é momentos negativos menos positivos que nos marcaram no passado e quando isso nos gera tristeza no agora, nos gera culpa, nos gera mágoa e qualquer sentimento negativo hoje, isso desvitaliza e atrapalha em muito o nosso presente. Então, todos esses fatores emocionais, sem contar também é, efeito colateral de substâncias externas, né? O que é substância externa? É remédio, é álcool, é alguma droga que pode te causar perda de memória, algum remédio que você tomou e misturou com alguma bebida e aquilo te deu amnésia é, ou então um efeito alucinógeno entendeu muita gente se submete a isso ainda infelizmente para fugir como um mecanismo de escape um mecanismo de fuga da realidade de hoje então tudo isso né esses desequilíbrios emocionais eles podem causar perda de memória problema de da gente lembrar das coisas por causa disso porque eles afetam o nosso organismo né e impede a gente de absorver aquele fato e transformar ele do campo do cérebro, da memória de curta duração, para de longa duração. Que a, a de longa duração é aquela quando a gente está lá, velhinho, está na beira da varanda, está na casa de praia, está na beira de algum lugar conversando com alguém, e a gente lembra, lembra fulano lá de 1900 Guaraná com o que aconteceu? Ou seja, quando a gente não está 100% no agora, a informação não só a gente interpreta ela de uma forma errônea, é, pela lente dos nossos gatilhos, vamos dizer assim, né como também... O armazenamento dessa memória fica prejudicado na fisiologia do, do nosso organismo, tá? Então, esses são alguns motivos da gente não ter memória. O que mais que a gente tem? A comodidade da internet, da globalização. O que acontece? A partir do momento que a gente cessou, né? A, o acesso à informação foi muito facilitado com a vinda dos mecanismos de busca, dos motores de pesquisa, o que, que é isso? Google, Bing... É, Yahoo. Sei, existe Yahoo ainda? Acho que existe, né? Não sei. É, Yahoo, o site de pesquisa. Todos esses sites de pesquisa facilitaram pra gente, a gente ter na palma da nossa mão um dispositivo, né? Um celular. Ah, não sei tal coisa. E aí Siri, qual que é o nome de tal coisa assim, assim? Ei Google, assim, assim, assim, assim, assim. A gente é, facilitou. A gente hoje tem uma vida mais simplificada no que diz respeito ao, à busca pela informação. Antes, o que a gente tinha que fazer? Ir lá numa Barça da Vida, e no Almanac, e na biblioteca. Saber que existia biblioteca, um lugar físico cheio de livro, não é apenas mais livro digital, e-book, tinha um lugar. É, então, quando a gente tinha que procurar alguma informação, a gente ia lá e pesquisava aquela informação, ia ali, ia fazer pesquisa mesmo. Hoje a pesquisa ela é facilitada, ela é simplificada, eu não preciso me lembrar de tudo. Porque qualquer coisa que eu precisar saber, vai ter uma internet 4G, vai ter uma 5G, vai ter uma internet 3G ou um Wi-Fi, que eu posso pegar meu celular ou usar a inteligência artificial do, do dispositivo e perguntar, e aí fulana? Ou então, Alexa, qual que é o nome de tal coisa assim, assim? E daí eu vou pesquisar isso de uma forma mais simples, então não preciso me lembrar. Porque a informação está muito lidada, está muito disponível, então isso é muito simples. E isso tudo atrapalha o nosso sexto chakra. O que acontece? É, se você, o sexto chakra é esse frontal que está relacionado à nossa mente. Se você pegar e comparar, eu vou pedir para o time colocar na edição, uma imagem de como era o tamanho do crânio né? ah, de um hominídeo, de um homem das cavernas, antes da descoberta do fogo. Era uma cabeça enorme, que a mandíbula tinha que ser forte, porque a alimentação ela, ela tinha que ser feita né? com a carne crua, com alimento mais rústico, menos preparado Então eu tinha que ter uma musculatura, uma estrutura craniana mais forte para conseguir me alimentar. A partir do momento que surgiu o fogo, a cabeça ela só foi diminuindo o tamanho. Quer, quer dizer que a pessoa foi ficando mais burra? Não. Quer dizer que com o fogo a preparação da comida foi facilitada. Uma comida que era mais tenra, mais dura, mais mais difícil de mastigar mesmo, né? Seja carne, seja alimento vegetal, é, foi ficando mais macia. Com o fogo esquenta a água e cozinha uma raiz. Com um fogo, eu produzo uma carne ela fica mais macia, não fica crua. E daí, se eu tenho uma facilidade para poder ingerir esse alimento, eu não preciso ter aquela cabeça grande para comer uma carne, ou então um alimento duro, pesado. Da mesma maneira que com o fogo a gente conseguiu diminuir o tamanho do crânio, né porque foi ficando mais simples a gente se alimentar, com essa questão da facilidade da informação, a nossa memória ela é minguada ela é diminuída porque eu não preciso exercitar ela mais. E daí antes a gente tinha que ter uma memória muito grande, porque o acesso à informação era limitado, era difícil, e hoje eu não preciso ter memória porque a informação está na palma da minha mão. E isso para a nossa energia, para a bioenergética do corpo, né, para o nosso sexto chakra, é muito simples o meu chakra ele ficar subativado, o meu sexto chakra, porque se eu tenho uma memória subativada, subdesenvolvida, isso reflete no meu sexto chakra. Então, se eu quero ter uma memória ativada, ter uma memória melhor, eu posso desenvolver isso na minha mente, desde que eu trabalhe a minha energia, entendeu? que é o motivo do vídeo de hoje. Então, agora que você entendeu como que a memória está relacionada com o sexto chakra, e entendendo que se eu desenvolver o meu sexto chakra, se eu energizar meu sexto chakra de maneira assertiva, direta, é, de uma forma que vai ter resultado, a minha memória ela vai ser arrastada. Se eu aumento a vibração do meu sexto chakra, então, a minha memória ela vem junto para a vibração do sexto chakra. O sexto chakra está aqui, a memória está junto. Se eu levo a frequência do meu sexto chakra, a memória acompanha. E é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Como que a gente vai fazer isso? No canal de Futura Energética, através da energia das plantas. Hoje, a gente vai ver como usar a energia das plantas para acelerar a vibração do nosso sexto chakra de uma forma que a gente colha benefícios envolvendo a nossa memória. Então, a técnica do vídeo de hoje, você já deve estar suspeitando, está aqui do meu lado, é o sachê. Então, sachê é uma técnica que permite que a gente use né, uma pitada da planta. Aqui eu tenho a planta, já vou falar o nome dela. É uma pitada, gente, é uma medida tibetana universal, uma pitadinha, vou colocar aqui na palma da mão. Então, se você é conhecedor, você vai já reconhecer essa planta, já vou falar o nome dela. Então, é uma pitadinha de planta, tem a energia dessa planta. E daí, quando eu uso essa planta e coloco ela num sachê, eu consigo carregá-la, Oh, e também, né, se eu carrego a planta, eu carrego a energia da planta e o benefício que ela pode me gerar. E o sachê é uma forma excelente da gente fazer isso. É, esse é um sachê uh, que foi feito dessa planta. Eu agora estou usando outro, se eu tivesse me lembrado, eu tinha tirado para você ver. É uma técnica que eu uso muito. Eu, Luiz, eu gosto muito do sachê, porque eu acho ele prático é, para a gente conseguir ter a energia das plantas. E hoje, a planta em questão do vídeo de hoje, para ativar a memória, é a carobinha. A carobinha é um vegetal puro do sexto chakra de polaridade Yang. Então, o Yang é uma energia que doa, é uma energia que estimula, é uma polaridade que faz a gente aumentar a nossa frequência. E o Yang da carobinha vai agir no nosso sexto chakra, vai elevar a frequência dele e junto a nossa memória vai melhorar também. Então, é, a energia da carobinha né, vai permitir que a gente tenha um equilíbrio, não só da, da, da nossa energia... Mas como a gente tendo essa memória, essa melhora energética, a gente consegue equilibrar também nossos pensamentos, os nossos sentimentos e também as nossas emoções. Então não só eu vou usar a carobinha para elevar a frequência do meu sexto chakra, que isso por si só tem alguns benefícios, né? De eu ser uma pessoa mais lúcida, ter um pensamento mais rápido, ter um pensamento mais assertivo, menos negativo, eu ser uma pessoa mais esperta, mais ágil, aquela pessoa que tem mais iniciativa, uma pessoa que tem melhores pensamentos. Então, a carobinha, ela, por equilibrar o sexto chakra, um sexto chakra equilibrado gera isso na minha vida. Só que a carobinha, ela tem uma energia específica dela, que não só ela equilibra o sexto chakra, que traz esses benefícios que eu te falei, como também a carobinha gera outras transformações, que eu vou pedir para o time colocar na tela. Olha só, a carobinha ativa a memória e faz a mente funcionar ela estimula o pensamento e a ação para projetar e colocar ideias em prática, elimina a depressão, então a gente para de viver no passado, gera movimentos e atividades na vida e tira da rotina da melancolia, criando novos padrões de comportamento. Então a carabinha ela muda a gente de uma hora para outra. E como a gente vai fazer isso? Através do sachê. O sachê é uma técnica que eu já fiz bastante aqui nos vídeos da Fita Energética, então eu vou convidar você a olhar aqui na descrição ou em algum card, se der para o time colocar aqui na, no vídeo, para a gente te mostrar como que faz o sachê. Mas, basicamente falando, né, você vai precisar de sete pedacinhos de papel, sete quadrados, né, 5 por 5 6 por 6 centímetros, para você conseguir fazer o sachê, da maneira como eu fiz lá no vídeo reserva que você vai ver. Coloca uma pitadinha de carabinha, fecha o sachê, isso tudo você vai ver no vídeo como fazer, e daí, uma vez por dia, você leva um sachê. Por exemplo, hoje eu vou usar esse sachê aqui. Amanhã, quando der o mesmo horário, eu vou descartar esse no lixo orgânico e pego outro. E uso esse aqui por mais um dia. Deu o segundo dia, eu vou descartar esse e pego mais um. E isso eu vou fazer durante sete dias consecutivos. E daí, gente, depois que você incluir a carobinha no seu dia a dia, na sua rotina, escreve aqui nos comentários, lembra de voltar aqui nos comentários e falar como que ficou a sua memória, como que ficou a sua vida, comparando o antes e o depois da, da carobinha. Esse sachê você pode tanto levar no bolso, que é o que eu gosto de fazer, o bolso que não vai o celular, tá? Não pode colocar o celular junto porque ele afeta a energia da carobinha, afeta a energia da planta depois de, de você ativar né, a energia da planta, mas também você pode fazer o seguinte, você pode colocar na carteira, no bolso, na, no sutiã, se você usa sutiã, do lado esquerdo, né, do lado do coração, pode colocar debaixo do travesseiro, pendurar no retrovisor do carro, pode colocar no pescoço, tem gente que usa aqueles colares com aromaterapia, né, que tem um, uma gaiolinha que você abre, pinga o óleo essencial, você pode colocar o um óleo essencial daquilo que você gosta num sachê de carobinha e colocar isso aqui em você, que vai funcionar igual, tá? Tem vários vídeos meus aqui no canal ensinando como fazer sachê, então faz, aplica, ativa, e qualquer dúvida sobre outras técnicas da futura o livro está à disposição para você no link aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Um beijo para você, muita luz e até o nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau!